shalom a todos estamos em parashat miketz nossa parasha fala que Yosef depois que ele foi vendido pelos irmãos depois que ele estava lá no Egito na casa de Potifar depois que ele foi colocado no poço tanto tempo de sofrimento finalmente ele chega de estava num lugar tão baixo ele sobe para um lugar tão alto de ser o vice-rei do Egito. verdade, José agora tem uma responsabilidade de distribuir a comida para o mundo inteiro. Tem um grande poder. É nossa paraxá contar que os irmãos estão chegando para Mitzrayim para poder comprar comida. Estão chegando à frente de José eles não estão reconhecendo José E aí o que está acontecendo? José vem e começa a fazer problemas para eles. Começa a acusar eles de espiões. Ele faz todos esses problemas, pede por favor, traz o Benjamim Eles estão trazendo o Benjamim, coloca o cálice quer deixar Benjamim na prisão, Judá chega lá e começa a brigar até que ele finalmente está se revelando para os irmãos. Nossos sábios falam que você fez tudo isso para os irmãos vão fazer chuva, eles vão se entregar, fazer de tudo sobre Benjamim, o filho de Raquel, o irmão dele, filho de Raquel, eles vão se entregar a vida deles. Para isso, isso vai ser o um conserto sobre a venda que eles venderam ao Tudo bem, mas os comentaristas estão perguntando aqui. Mas um segundo, tem aqui um pai que está ainda de luto. Pai que está sofrendo. Você não pode mandar uma mensagem para o pai? Que, que você está vivo? Por que você está fazendo tudo isso? Você tem boas intenções, mas você precisa pensar sobre seu pai fala o Nachmanides, o Ramban, que tudo que fez Yosef tudo que lhe demorou para trazer Benjamim, para fazer toda toda essa história é que todo mundo vai chegar frente dele e vai se ajoelhar frente dele e a pergunta é se ajoelhar, isso que interessava a Yosef Sim, por quê? Porque já que nos sonhos que ele sonhou na paraxá passada, ele sonhou que todo mundo vai se ajoelhar à frente dele, então ele queria que os sonhos vão ser realizados. Assim que explica o Rambam. Mas a pergunta é, fazer tudo isso para os sonhos, sendo realizados, por que é tanto importante que vão ser realizados? Porque é sonho. Vamos entender, vamos analisar essa história dos sonhos de José. José, ele é um irmão que todo mundo tem inveja dele. Ele sabe, ele está sendo amado pelo pai, mais que todo mundo. Então todo mundo está com inveja dele. Aí um dia, uma noite, ele está sonhando que vai ter lá os feixes de trigo, vai se ajoelhar frente do feixe de trigo dele. Então, lá, acordando, fala a primeira coisa, vai contar para os irmãos. Um segundo, você Você é inteligente, não? O que você está fazendo? Você quer aumentar mais a briga? Por que você está fazendo isso? Qual é o seu objetivo? Por que você precisa fazer isso? Só a primeira pergunta. Depois disso, verdade, que os irmãos... Eles estão recebendo o sonho de uma maneira muito, muito ruim. Eles estão ainda mais odiando ele. Aí o que faz Yosef? Quando ele está sonhando de novo, vai contar isso mais uma vez para os irmãos. O que você está fazendo? Vai contar para seu pai? Não faz isso! Qual é? Cadê a Roma? Cadê a inteligência? É interessante que o pai, no segundo sonho, ele fala, será que eu vou vir eu, sua mãe e seus irmãos para se ajoelhar à frente de você? Ele fica falando para o você sonho não vai ser realizado, de um lado. Do outro lado, está escrito, vai vir chamar esta ele falou, vai acontecer de fato esse sonho. Então, vai acontecer ou não vai acontecer? Qual o ponto aqui? Então, para entender tudo isso, vamos ir para qual é a raiz do ódio que tinha entre os irmãos. Por que os irmãos odiavam tanto José? Yosef? Só por causa da inveja? Nossos comentaristas explicam que já que Abraham tinha dois filhos, Yitzhak e Ishmael, Yitzhak continuou o caminho dele. Yitzhak está continuando o povo de Israel. Ismael está fora. Depois Yitzhak tem dois filhos. Yaakov e Esav. Yaakov está continuando o povo de Israel. Esav está fora. Eles estão sabendo isso muito bem, nos irmãos. O que eles estão vendo agora? Yaakov está aproximando Yosef. Então quer dizer que José vai continuar o povo de Israel. E eles vão estar fora. Como ele sabe Ismael Não vão continuar o povo de Israel? Isso é o maior medo deles. Isso é a raiz de todo o ódio que tinha para Yosef. Vem Yosef e fala, quando está sonhando dos feixes do trigo, o que que tem dentro do sonho? Certo que tem que todo mundo vai se ajoelhar à frente dele. Mas tem uma coisa muito importante, ele falar para os irmãos... Os feixes do trigo estão dentro do campo. Quer dizer que todos nós, a gente está no mesmo campo. Quer dizer que ninguém vai sair fora, todo mundo vai continuar o Am Israel Mesmo que talvez vou ficar líder um dia. Isso não, não quero negar. Eu quero falar para vocês. vocês. Vocês podem ficar sossegados. Vocês vão ficar dentro do campo. Vocês vão continuar... Ah, o Am Israel não precisa ter medo. Então, mas o que está acontecendo Os irmãos? Não aceitaram isso. Falaram, não, você quer, a gente vai ficar como escravos. Só você que vai ser o filho. Então não aceitaram isso. No segundo sonho, tem uma coisa especial. Nessa vez, quem está aparecendo aqui? Jacob vindo. O Shemesh eu sou o que a vindo, ele fala eu você, nessa vez todo mundo vai me acreditar, todo mundo vai parar de me odiar, porque o fato que todo mundo está ajoelhando, mesmo meu pai, certeza não quer dizer que ele vai estar fora do povo de Israel, meu pai, então também vocês não vão estar fora, por favor, para me odiar, não precisa me odiar, por isso vem Jacob vindo, quando ele fala, será que eu, sua mãe, seus irmãos, a gente vai se ajoelhar? Queria enfatizar isso frente dos irmãos, falar a todos nós, a gente está aqui, não precisa odiar Yosef. Por isso ele fala, quando vai acontecer isso, quer dizer, quando vai, eles vão acreditar nisso, eles vão parar de odiar Yosef, e vai parar de ter essa briga. Agora, tudo bem, a gente entendeu porque Yosef está contando os sonhos para diminuir o ódio frente dele. Mas Yosef tem medo. Que talvez agora, o fato que eles venderam ele como escravo, a gente sabe que na Torá está escrito que alguém que está tá sequestrando alguém e vendendo é pena de morte. É uma coisa como se fosse muito grave como matar alguém. Então vem você fala, se eles não vão fazer chuva, eles vão estar na verdade talvez fora do Amisrei. Eu preciso fazer organizar tudo o que eles vão fazer chuva. Porque se eles não vão fazer chuva, não adianta que eu vou avisar ao meu pai que eu sou vivo. Meu pai, o fato que eu vou avisar que eu sou vivo, ele vai entender que fui vendido pelos irmãos. Então de um lado vai ficar feliz, do outro lado vai ficar triste. Que os irmãos fizeram. Verdade, Jacob vino. Sabia da venda de Yosef. Ele fala isso. Sobre Shimon de Levi, quando ele fala uma crítica. Fala o Virtsonami com o Eles arrancaram o Chor. Chor é Então não adianta agora de avisar o pai. Eu preciso organizar tudo. que eles vão fazer a chuva. Eu preciso organizar tudo. que os sonhos vão ser realizados. Por quê? Porque se todo o ponto dos sonhos. É Para quê? para falar que todo mundo vai ficar dentro do povo judeu, todo mundo vai ficar dentro do campo, vai continuar o povo judeu, precisa ser realizado. Então precisa todo mundo vir, precisa ajoelhar frente de mim, os sonhos vão ser realizados, está tudo certo. Eles fizeram chuva e tudo foi perdoado. Foi perdoado também perante Yosef e perante Hashem. Por isso, Yosef está organizando tudo. Assim que todo mundo vai se ajoelhar, vai se realizando o sonho. e para o bem dos irmãos, para o bem do pai. Por isso, quando Yosef ele manda as carruagens para trazer Yaakov para Mitzrayim. Nossos sábios falam que no início o pai não queria acreditar. Até que ficou triste. Que não acreditou que ele falaram, mas quando ele viu as carroagens, não está escrito que ele ele acreditou, ele reviveu, oh, viveu de novo, por quê? Não sabemos falam um a galote, vem da palavra eglá e bezerro. E é o último assunto que Jacó estudava com José antes que José foi embora. Nossos sábios explicam simplesmente que isso mostra que Yosef ainda está lembrando do estudo. Por isso Jacó ficou feliz. Mas de acordo com o que a gente falou, esse assunto de Eglaro faz é sobre duas cidades que acharam um morto no meio dessas cidades e não sabe quem matou essa pessoa. Aí precisa trazer um bezerro, precisa matar o bezerro e falar palavras para falar que é uma capará, uma perdão, sim? Sobre as duas cidades porque não sabe quem matou essa pessoa. Então o ponto desse assu desse assunto de Eglarufa é o ponto da capará do perdão, da chuva. Isso é o ponto de Eglarufa. Vem José. Quando ele manda a mensagem que ele está vivo com os irmãos, ele precisa mandar mais uma mensagem. Por quê? Porque o fato que ele está vivo quer dizer que alguém vendeu ele, alguém colocou lá no Egito. Quem poderia ser? Os irmãos. Então tem mensagem muito triste para Yaakov. Isso não é mensagem só feliz que ele está vivo. Então precisa mandar mais uma mensagem de que De perdão, de chuva. Ele manda uma mensagem que, é verdade, os irmãos fizeram chuva o que eles fizeram. Já que fizeram chuva, agora uma mensagem feliz. Ele viu a mensagem de caparato de chuva, agora não somente que o Sef vivo, mas os irmãos fizeram chuva. Ele viveu de novo, agora ele é vivo. Agora dá para entender tudo, toda a imagem. Então, agora também, para a vai Yehi, tem escrito que Yaakov vinha e se ajoelhou frente de Yosef. Vai estar o Israel al mitak Se ajoelhou frente a Yosef. Por que se ajoelhou? E não sabes falar rocha mitak Por que é importante falar a cabeceira da cama? Para falar que a cama dele é completa. Quer dizer, toda a descendência dele são tzadikim. Todos os filhos dele são tzaddikim. Qual é a conexão? Se ajoelhar frente de Yosef, todos os filhos são tzaddikim. A resposta é que os sonhos precisam ser realizados para mostrar que Hashem perdoou aos irmãos o que eles fizeram. E como qual é o último detalhe que tem no sonho para ser realizado completamente? É que Yaakov está se ajoelhando frente de Yosef. Então precisava se ajoelhar à frente de Yosef. Se ajoelhou à frente de Yosef, tudo foi perdoado. Então a cabeça, a cabeçada da cama quer dizer a cama dele está completa, perfeita. Quer dizer que todos os filhos dele são tzadikim, porque já foi perdoado. Isso a grandeza do líder, de Yosef, não pensa sobre ele, pensa sobre o público. Vamos terminar com uma história pequena. Tinha uma vez um grande, grande sábio na Europa que de vez em quando andava pelas comunidades, dava discurso de rizuco para reforçar todas as comunidades. Aí tinha uma vez uma comunidade pequena que ele foi lá, eles aceitaram ele muito bem, respeitaram ele e deram para ele falar um discurso na vez de Shabbat. Então ele começou o discurso, fez um discurso fenomenal. Aí chega o rabino de, dessa comunidade pequena e pergunta uma pergunta para esse grande rabino, sobretudo o discurso dele. O rabino pensa, pensa, pensa, fala verdade, uma pergunta muito, muito forte, não, não sei a resposta. Aí o rabino da comunidade se sentiu mal. Talvez ele causou vergonha para o grande rabino. Depois, quando eles foram para a refeição de Shabbat, ele fala para o rabino: Rabino, desculpa sobre a minha pergunta, não sabia que é uma pergunta muito forte para te envergonhar. Verdade, é uma pergunta tão forte? O rabino falou: É uma pergunta boa, mas tem várias respostas sobre essa pergunta. Ele Rabino, então por que você não falou a resposta no discurso? O rabino falou o seguinte: Tudo meu objetivo é para reforçar essa comunidade. Essa comunidade que vai crescer. Eu não sou dessa comunidade, eu sou, sou uma visita. Só fui convidado. Eu quero que essa comunidade vai crescer, mas o único jeito para crescer é que eles vão te respeitar como rabino da comunidade deles. Vão te valorizar. Se eu ia responder várias respostas sobre sua pergunta, não vou valorizar muito. Mas quando eles vão ver que você perguntou uma pergunta que nem eu se responder, eles vão te valorizar. Vão receber de você, vão crescer, vão fazer chuva, vão fazer mais Torá e Mitzvot. Isso é mais importante. Isso que a gente está vendo. O líder pensa primeiro sobre o público, não sobre ele. Isso que a gente aprende de Yosef a tzadik, que ele era verdade um Tzadik, não somente que ele era Tzadik, mas pensava os outros que vão ser Tzadikim. Shabbat Shalom.